Mais uma entrevista para vocês Mais um programa aqui no canal E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no meu canal Mais um convidado que é para a live especial Com vocês o ator Alexandre Lima Uma selva de palmas para ele Tudo bem Alexandre? Tudo bem Daniel. você? Melhor agora, um prazer estar aqui nessa tarde carreira de te entrevistando. Prazer, meu querido Então Alexandre, quando é que mim você é ator Como você iniciou sua carreira artística, Como iniciou... Missou... Comecei tudo pra gente. Você também é meu diretor, não é? Sim, sim. Eu sou ator, diretor e produtor. Iniciei minha carreira nos anos 90, ainda de formadora, no interior de Pernambuco, na cidade Zimplín, chamada Gravatá. Foi é lá que começou tudo e aí, em 1993 eu mudei para o Rio de Janeiro, onde vivo hoje há 30 anos. E aqui sim eu iniciei minha carreira profissionalmente, os meus estudos foram todos aqui. E aí segui a trajetória, tanto no teatro, no cinema, no TV estamos aí até hoje. E Alexandre, você também tem um espetáculo, que está aí atuando, que é o porteiro, que inclusive era lançar o filme. Né, é. também. Conta aqui pra gente, começou como peça, teve algum livro, como é que surgiu o porteiro? O porteiro foi uma peça. De... Ah, o porteiro foi uma peça que nós começamos uma pesquisa escutando porteiros, né, desde o porteiro da nossa portaria, da minha portaria, da, do diretor do Paulo Fontinelli, e estruturamos uma peça, uma peça de humor, uma peça de comédia, mas também com muita verdade sobre a realidade dos porteiros. Essa peça estreou em 2017, ela faz parte de uma trilogia chamada Trilogia Nordestinas, Nordestina, que começou com a peça doméstica, depois teve a peça nordestinos e concluindo agora com a peça Porteira. Então há cinco anos essa peça está, a circulação está indo para o seu sexto ano. A gente já viajou seis capitais, mais o Distrito Federal, já passamos aí de cem mil espectadores e foi um processo natural ela virar filme. Né? Ou seja, devido ao êxito da peça, a gente entendeu que naquele momento essa peça poderia ir além do, dos palcos, né? E assim nasceu a proposta do filme, a gente fez o filme, nós rodamos. O filme já estreou hoje? Já? Não, o filme estreia esse ano, ainda assim não tem data exata, mas esse ano ele chega aos Cirelmas. Então, em breve aí vai ter um porteiro do filme para vocês. Aproveita e tá divulga do Instagram, se o Alexandre poder seguir. Vamos lá, o Instagram é AlexandreLinoOficial. Vai ser um prazer conversar com vocês. E Alexandre, e você pode contar um pouco sobre o seu personagem, o filme do Porteiro, o que você pode esperar do filme? Ah, o Porteiro é um personagem como, como nós conhecemos no nosso cotidiano, né? Um nordestino, um migrante nordestino, que vem para o Rio de Janeiro para São Paulo, em um busca de realização de seus sonhos, uma pessoa simples, porém muito batalhadora, muito destinada, um pai de família muito, muito sério, muito dedicado na educação dos filhos especialmente, mas com muito humor. Né? uma coisa que é muito característica de nós nordestinos O um bom humor, a alegria, a disposição para a vida Então mistura isso com doses de sensibilidade então, Esse personagem é um personagem forte, ao mesmo tempo frágil Ao mesmo tempo reflexivo, mas muito alegre, muito espontâneo Então o que público encontra é sempre esse personagem Que ri, mas que emociona também E você também participou de uma vaga muito marcante Que foi Mareção, Mareção uhum. Sonhos Você uhum. foi de professor Lá do Ars, assim, né? Sol. Como foi para você participar dessa malhação? Eu tenho visto uma galera dessa malhação também, agora estou aqui com você. Uhum. Como foi para você participar dessa malhação? Olha, fazer malhação é sempre, sempre uma experiência muito boa, porque você está relacionado com jovens, né? com muitos atores iniciando carreira. Então, eu fiz algumas, né? Eu fiz Vidas Brasileiras, eu fiz Sonhos e, enfim, mais uma terceira. Ah, sempre como professor diretor de colégio tal e sempre fazer um isso é muito bacana porque tem essa troca com jovens atores né então é muito gostoso a gente encontrar com, com gente muito é, animada com gente muito disposta com gente querendo conquistar o mundo ainda né a gente já teve essa mesma esse mesmo percurso quando a gente se reencontra é como se a gente estivesse se vendo tempos atrás no corpo de uma outra pessoa então é muito legal uma nação é, é sempre uma uma felicidade de encontro eu fui muito feliz todas as vezes que estive lá bom. e você também participou de Amor Sem igual não foi quando porque como foi seu personagem que inclusive estava reprisando agora tava tava tá, tá, tá, né? tá ali tá. para gente porque o seu personagem para quem não assistiu quem quiser assistir tem no YouTube também tem aí no site tá bom então para assistir Amor Sem igual foi uma novela na TV Record que foi exatamente filmada no período da pandemia. Né? Nós gravamos no meio da pandemia, em 2020, né? é, 2020, paramos em um dado momento, quando nós tivemos aquele índice muito alto né? de, de, de vítimas, nós paramos, ficamos três meses sem, sem gravar, depois voltamos a gravar. Então foi uma novela muito, muito significativa para todos nós que fizemos, por conta dessa situação uh, delicadíssima para o um mundo inteiro, mas ao mesmo tempo nos uniu muito com os artistas fazendo aquele trabalho. Né? Então foi uma novela muito feliz, eu fiz um personagem chamado Xavier, que era o motorista do, do, do personagem do Juan Alba. E nós tivemos ali uma, uma relação muito bacana, uma troca muito feliz e curiosamente o Xavier acaba se virando, se, se, se chegando para os vilões da trama e sendo um dos vilões, né ou seja, ele, aquela, aquela, aquela figura mais discreta, mais pacata, mais silenciosa, acabava sendo um cara ardiloso, estava né? tentando se dar bem no final das contas. Então é uma novela incrível de Christiane Friedman, que reprisou agora há pouco, que teve uma audiência muito bonita e que está tá no R7, né, para quem é assinante, enfim. E está também disponível em algum, algumas pílulas dela na, na, no YouTube, nas minhas redes sociais. Tem Xavier aí para quem quiser ver. É isso aí. E Alexandre, você tem alguma dica, algum conselho para quem quer é artística, para quem quer ser ator? A dica é uma só, já é estudem, estudem Estude muito, se dediquem, tenham um prazer, se debrucem sobre aquilo que vocês estão fazendo. A fama, o sucesso, eles são coisas muito relativas e eles estão, eles estão acompanhando uma trajetória. Quando eles acompanham uma trajetória bem sucedida, independente do que digam para você, o que é sucesso? O sucesso é aquele que te satisfaz, é aquele que te plenifica, é aquele que te dá felicidade, é aquele que te dá orgulho de ter conquistado. Então, façam, façam seu trabalho, mas sobretudo com muito respeito, com muita devoção. O nosso ofício, a arte de atuar, a arte de estar levando alguma informação para o outro, o outro que para para nos ouvir, ela é muito representativa, ela é muito importante para o mundo. Então, que nós possamos, sobretudo, amar o nosso ofício, mas ter muita responsabilidade sobre ele. Então, estudar é fundamental. E Alexandre, e voltando para o seu personagem de Porteiro, a peça vai voltar, a Cartaz, para quem quiser assistir? A peça está tá viajando, está com a turnê marcada para o segundo semestre Sim, desse ano. Vejo. Não, tornei pelo Nordeste, pelo, vai para outros lugares. Mas aqui no Rio a gente volta em julho, nos últimos dois finais de semana de julho a gente volta a cartaz aqui no Rio de Janeiro. E em breve a gente vai estar só acompanhar as redes sociais. Acompanha lá, Alexandre Lino Oficial, Sim. e você vai ter a agenda assim completa, não só do porteiro, a comédia, como o porteiro, o filme. O tem tem... Instagram também no o filme. Meu, tem o Instagram, o porteiro, o filme. Exatamente. Logo, logo. O cara talentoso aqui vai estar aí no cinema de todo o Brasil aí pra vocês. Sim, Você pode ver. contar comigo que eu vou estar lá no cinema assistindo. Vai ser um prazer te receber lá, eu com certeza. Lá. Com certeza. É. E vai lançar, tem data assim, no meio do ano? Vai lançar filme? Já. Segundo semestre. Sim, Segundo semestre. semestre esse ano. Lá pra Isso. agosto, né? Por aí, mais ou menos. Por aí. Podem aguardar é aí. Chegando, já já preparem aí para assistir o, aí, o Porteiro o em 5 pipoca. Isso aí. É pipoca e refrigerante que tem porteiro para a gente rir e rir bastante. Que é vontade. É. E Alexandre, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Olha, eu quero mandar um beijo para meu pai e para a minha mãe. Tia. Eu quero mandar sempre para os meus seguidores, para os meus amigos, para as pessoas que curtem o meu trabalho. São pessoas que fazem a, o, nós existirmos. Né? Não existe artista, não existe entrevistador Não existe qualquer pessoa que queira um diálogo com o público. Se o público não disser sim. Então, muito obrigado a você que está aí assistindo. E vai assim, ser um prazer sempre encontrá-los no teatro, no cinema ou em qualquer lugar por aí. É. Então, vamos sacar um abraço. Um beijo para vocês. E Alexandre, agora vamos fazer uma brincadeira que é assim. Eu vou falar uma parada, uhum. aí você define ela com outra, tá bom? Uhum. Tá bem, tá bem. Alexandre? É... O destinado. O porteiro? Comédia. Teatro. Amor. Futuro. Hoje. Atuação. O melhor da vida. Família. O melhor da vida. Amigos. O melhor da vida. Muito bem. <risos> Futuro. É hoje. É agora. Isso. Muito bem. Alexandre, foi um prazer te entrevistar. Prazer foi meu. Querido. Sucesso. Estarei assistindo o teu filme. Bom, se Deus quiser também boa na sua peça. Bota aqui Por no favor. Rio, né, em Júlio? Por favor. E Júlio aqui no Rio, no Imperato. Os últimos dois finais de semana tem O Porteiro a Comédia e depois aguarde o um filme vou o canal, se inscreva no canal, compartilhem, a gente vai ajudar a chegar logo os inscritos. vamos se inscrever, compartilhem para todo mundo. E muito obrigado aí por vocês assistirem. Deixe aquele like para ajudar. Né, Alexandre? É isso aí. Então dá um like, curte o canal e segue. Se inscreve no canal, tem muita coisa nova aí. Tem Alexandre, mas tem muita coisa por vir. É muita coisa por vindo aí. É isso aí. Então vamos lá. Muito bem. Alexandre, muito obrigado. obrigado. Um bom sucesso. no seu filme, na sua peça. E só a vitória. Amém. Alexandre, agora a frase final é assim, curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu estou online. Como é que é? Eu tenho que repetir essa frase Isso, Isso, no final do vídeo. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu estou online? Isso, então vai ver se eu estou online. Muito obrigado, galera, <risos> e até a próxima entrevista.